Ai! Um de vida! 4K? Deu. Deixa eu fazer é 5K, bem. mano. Aqui você vai dar o um brioquinho. Pois uh, é, dá tempo a Vai, pode gravar, tá gravado já. Que isso, cara? O cara que é mesmo. Vai lá, vai lá. <risos> ah, perdi Ui. o brioco! Ui. Que merda! Ai, <risos> que delícia, <risos> véio, meu Deus, vai queimar! merda! Tá gravando! Meu Deus, vai mano Caralho! Caralho! É. Quem vai querer essa, essa mata aí, velho? Caraca Poxa. Que nunca mais vai acontecer, mano! mano. Tem, que aí, será, mano. É. Tem que tacar fogo aí, será, mano! Caraca! É. Tem que tacar fogo de uns dois dias! Caraca. Gameplay, entretenimento e diversão, você só encontra aqui. Puxa, bem que eu vou rasgar o cara do meio. Porra! Mandou o cara puxar bem. Matei um, matei um mesmo. Caralho, deixa eu gravar isso. Eu tenho três caras do meu time que vão ao galpão agora pra tentar brigar com esses dois que estão no galpão. Chupa no é esse Caralho, mas quer falar do seu equipador, seu cocô? Vai tomar no seu cu Tem alguém assim no microfone <risos> <risos> Opa, é é, é de Eu uso o F pro jogo e burro Por isso tá saindo duplicado a tua voz Só mutar tá tá na porra do jogo, fila da puta Igual eu fiz com vocês Calma, cara. Cara, animal, né, cara? É. ele veio te falar, né, é pra difícil gente, difícil né, animal, animal. <risos> Muda essa porra no jogo, porra Burro de mar Eu vou te reportar, ô oh, filho Burro. da puta. Ô oh, Denis, eu pego a meio, tá? Eu nem tô no jogo, caralho Você vai voltar, você vai voltar, seu... Não, eu não vou mais estar mais não Aí tudo vou... volta, 10 segundos, foda-se Uma bonança Aí eu pego a meio, viu, eu só lá Pega eu Pega eu não, pega eu pegar seu pinto <risos> Uma dádiva dos índios! Nem fudeu! Tá ligado ainda! Caralho, mano, é muito dano! Vou querer pra sair de novo, Cazinho! Que ah, <risos> é, <foi risos> <novo. risos> <Agora> é, mano? Tem poder de uma por causa Se já é morrer, a gente sabe que tem coxa! Porra. Esse é mais um, eu acho. Não! Não! Nossa, que bug foi essa? Assim. Caralho, tu não viu a bala que o maluco tomou na cara? E aí, tá. Ah, caralho, o maluco tomou a bala que eu quero na boca. Caralho! Ah, caralho, bala, caralho, cara. caralho, caralho salvei! Salvei! Não, ninguém viu <risos> e, Ninguém para, viu? Aqui, eu tava na tua tela. Para, ah, essa vai pro próximo Ai, vídeo. Ah, tu <risos> Se tu postar essa porra no vídeo significa que o JR vai com o meu primão. Arrombado. Eu, te, eu vou te dar direito de moral. Eita! Direito de morais. Direitos. Direito de moral? Direito moral? <risos> Ei, pink <fake> breg. <flag. risos> Caralho, eu atirei. Antes. Ah, para, atira, mano. Já. Tem dois. Né? Cima, Nossa, mais um, mais um, mais um, mais um. Tinha caixa de fogo. Pra, aí, meu aí, pro meu. Pro aí pro meu. meu. aí, meu, aí, meu. Boa. Tem um em cima, dois tu. Liga, um. liga, liga. X1. O... É, um. Tá dois. Caralho. Vai pra cima dele, vai pra cima C, pra tem dele. 4 Para de gritar, filho da. Morto. Tem outro, tem outro. Mais um. Não, não. não, não, nem não nem nem nem nem MF, MF. Uhul! de que não pegou. Pode tá, pode tá. Mano, os caras tão com a mania de tudo querendo entrar na janela, né, cara? Eu não tô partindo também toda hora. Aí, é, eu não tô batendo é, de é, mão da cabeça na caverna e os caras continuam morrendo. É porque o sistema operacional deles é Windows. down smoke. Muito boa essa smoke. Cara. Ah, nas deu facada, deu. cuidado meu irmão, passa pra mercado, tá? Caverna, caverna! Que? A smoke boa, deu pra cá no um flash! <risos> ah lá! Muito boa essa smoke! aqui! <risos> na porta, eu agachei ainda, tu não agachou ainda! Mano, eu ia tirar no teu. Foi por isso então que deu coisa, é... eu ia tirar no teu peito, então baixou <risos> Valeu, mano Aproveita que eu tô jogando! Quebre, ah, irmão, quebre! Esse é o tal do mula. Perdeu a boiola. Ah! Ah! ah! era bug. Ah! <risos>